E aí gente, aqui é o Stik e no vídeo de hoje eu troco pra vocês um novo jogo NFT sensacional que eu tô de olho, achei bem legal o projeto e vim resolver trazer pra vocês. E pra começar eu só quero que fique bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento, eu vou mostrar pra vocês um projeto aqui bacana na minha opinião, mas você analisa e vê o que você acha do game, tá bom? Além disso eu peço pra você, se você for novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like pra não perder nenhum dos próximos vídeos diários que eu trago aqui no canal de criptomoedas, jogos de NFT e muito mais. E agora, vamos lá! Bom, Bom, o game que eu trago para vocês no vídeo de hoje é o My Crypto Monster, tá? E basicamente ele é um jogo NFT, play to earn, ou seja, você joga para ganhar dinheiro baseado na Binance Smart Chain. Tá? O foco do projeto é entregar um jogo divertido, lucrativo e duradouro. Além disso, o Microptom Monster está desenvolvendo uma história em quadrinhos na qual o jogo é baseado e este será um dos pilares da empresa. Então a ideia é entregar um projeto NFT bem desenhado, bem planejado e detalhista. Então é isso que eu achei legal para trazer esse projeto para vocês, tá? Porque é um projeto ali que realmente eles querem fazer um jogo para você se divertir, é algo que eu bato muito na tecla, né? Um jogo que dá para se divertir, não só clique para ganhar, mas você se diverte para ganhar. E também eles têm uma história em quadrinhos aqui que eu acho que é bem legal, vou mostrar para vocês ainda. Mas só pra vocês entenderem um pouco, o jogo ele é de artilharia, né, baseado em turnos com ataques e movimentos não convencionais para esse tipo de jogo. Então as referências à jogabilidade podem ser Bombimi, Tank e Worms Armageddon, certo? Além disso, tem um modo de conquista diário chamado modo Tamagoshi, eu acho que é isso que eu pronuncia no qual o personagem será alimentado, é mimado e colocado para dormir para melhor desempenho nas batalhas. Teremos também um sistema de criação, que é o casamento, né? O breeding, entre dois NFTs para a criação de um terceiro, né? Sem queima de NFT no processo, tá bom? E o jogar para ganhar, né? Refere-se a jogos que o jogador recebe como prêmios. Aqui, ó, mano, criptomoedas, né? Para o que Serem trocadas por dinheiro, né? E usadas dentro do jogo. E aqui a gente tem o site do jogo, tá bom? Tem a versão em inglês e português do Brasil, porque, cara, se eu não me engano aqui, se eu não me engano aqui, os desenvolvedores são BRs, tá? Mas enfim, cara, olha só que bacana, aqui tá falando um pouquinho, né, do play to earn um jogo play to earn é um jogo que paga os jogadores em criptomoedas ou tokens que podem ser convertidos em qualquer moeda, pra quem ainda não sabe, e já tá bem bonito, cara, como eu falei pra vocês, é um, um jogo estilo é, desenho, HQ, eu achei bem legal, diferente do que a gente tá acostumado a ver nos jogos NFT, e aqui tem os personagens, tá, tem tipo um cara que é um rinoceronte, tem aqui uma raposa, tem um Azura, zik blink é, Bobo Gun, Buffo Puffle. Então você pode até clicar em alguns aqui. E tem aqui a descrição dele: ó. aqui é o Gorudo, tá? Aqui é a, a espada dele, Godash Sp Sword, né? Aqui também tem um capacete inquebrável. Então tem toda uma historinha atrás do jogo que isso me agrada, tá? Porque deixa os jogadores mais fiéis ao jogo, na minha opinião. Olha esse aqui, mas esse aqui é o quê? Um guaxinim? Ele tem aqui um bambu e um arco e flecha aqui muito louco do Star Wars, meu parceiro. <risos> da hora, hein? Aqui a gente tem um pouco das armas, tá? Tem tipo a espada de Godashi, o canhão de plasma, a manopla explosiva, o arco Liang Khan martelo do caos, capacete quebrável e o chicote de energia. Aqui tá falando um pouquinho do modo de batalha, né? Que é o modo PVP. Então, para jogar o modo PVP é necessário ter ao menos 3 NFTs de personagens e 3 NFTs de arma equipados a eles. E existe a opção de jogar o modo PVP com armas recebidas no modo PVE. Porém, as armas NFT comercializadas no Marketplace são consideravelmente melhores, tá? Aqui também a gente vê um pouco da economia do jogo, a Tokenomics, com supply então de 100 milhões, e aqui a gente tem 60% em pool de premiações, 6% em desenvolvimento, 3% em novas listagens, 7% IDO, 6% na venda privada, 6% em marketing, 3% em airdrops, 2% de reservas, 2% pool de liquidez, 3% lançamento de token e 2% de advisor. E aqui um pouquinho do time que eu achei importante e legal aqui, que é um time público, tá? Temos o Daniel Barreto, Bruno Costa, Davi Cordeiro, o Everton Ricardo, Carlos Mato, Emerson Gama, Rafael Medeiros e o Fred Reinaldi. E todos aqui, cara, tem as redes sociais, tipo aqui o diretor, vamos ver, a gente pode entrar aqui no Instagram dele, tá aqui um perfil público, tá? Então são pessoas... Públicas, tá, cara? Tá aqui, ó. Tá ligado? Você pode ver a vida do cara e tudo mais, né? Dá uma certa segurança. E aí, basicamente é isso, tá? Aqui em cima a gente vai ter algumas partes legais pra gente dar dando uma olhada, como por exemplo aquele HQ que eu falei pra vocês. Clicando aqui, a gente é redirecionado aqui pro HQ. Isso aqui eu achei muito legal, mano. Aqui tem uma parte 1, cara, tem toda a historinha em quadrinhos, né? HQ. Até a da história do jogo, né? Com personagens do jogo e tudo mais. Então tá até escrito aqui, ó. Não somos apenas um jogo NFT, mas também um projeto NFT de HQ. Cara, eu achei inovador isso. O foco do projeto é entregar um quadrinho, My Crypto Monster, que seja cativante e divertido de ler. Nossa paixão por mangás, games e animes nos traz essa oportunidade de criar um projeto NFT que une duas oportunidades em uma HQ e game. Não é só uma paixão, mas também uma grande oportunidade de mercado e lançamento da primeira página em fevereiro de 2022, tá? Depois disso é lançado regularmente por capítulos. né? Então aqui a gente tem uma página. E isso aqui eu achei legal, entendeu? Porque olha a minha visão. Eles vão lançar um HQ aqui, certo? E cara, se isso aqui começar a ter fãs, a comunidade começar a gostar, engajar isso aqui, cara, não só HQ, mas o jogo vai ser um sucesso. Um alinhado com o outro na minha visão, entendeu? Eu acho isso muito legal, que pode ser que surjam fãs aqui desse projeto. E a galera vai querer jogar o jogo realmente porque é fã, não só para ganhar dinheiro Eu acho que isso que é o legal desse projeto aqui Então por isso que eu tô querendo investir nesse projeto Porque, cara, tem a chance de eu estar tá Alinhado num projeto inovador De, de NFTs, de histórias quadrinho Você vai estar tá investindo num projeto que é uma história quadrinho Em NFT, nunca vi isso antes E também num jogo atrelado a isso né? Um jogo NFT atrelado a isso Achei bem legal, tá bom? E aqui no Whitepaper a gente vê mais detalhes ainda do jogo Tá com, por exemplo, o menu inicial do jogo Tem a arena PvE e o PvP E também torneios, tem um treinamento com pregrades de personagens, tem a parte de ferreiro que é o upgrade de armas, tem berçário comunidade de amigos, casa do personagem casa de recuperação, hall da fama sede de clãs, marketplace e alguns botões extras, tem a questão lá né, do modo Tamagotchi, o player precisa alimentar, dar atenção e colocar seus personagens em NFT para descansar então esse modo garante uma pequena arrecadação pra carteira que premia os players, pois a comida é vendida pelo token do jogo que é o MCM, tá? Aqui fala um pouquinho da raridade do jogo, né? Então tem um baú comum aqui, onde você tem aqui mais por cento de chance de pegar comum, né? Já no baú raro tem mais chance de pegar é, item raro. E assim vai indo sucessivamente, né? O baú épico com mais chance de pegar itens épicos, baú lendário chance de pegar itens lendários e baú super lendário com 100% chance de pegar um item super lendário. Para todos os modos de jogo existe sinergia de time dependendo dos personagens e sua interação na HQ My Crypto Monster, olha só que bacana. Então a HQ tem ali interação né, com o jogo. Além disso tem o PVE de mineração, onde o toque em MCM é recebido no modo PVE e só pode ser utilizado dentro do jogo ou no marketplace e para compra de itens que não estão sendo vendidos por outro players, tá? Esse modo mineração de jogo só estará disponível até o lançamento do modo PvE Batalha. E a PvE Batalha, né, são os, são os tokens recebidos no modo PvE, e esse modo se assemelha aos jogos já conhecidos como Dedetank, Bombimi ou Worms Armageddon, a qual o personagem precisa medir força e mira para acertar o oponente em um mapa. Além do modo PvP em Batalha, né, onde é necessário ao menos ter os 3 NFTs que a gente já viu, e as três armas equipadas, né? E nesse modo, as recompensas são pedras, mas é só, utilizada para o upgrade de personagem personagens e armas, medalhões, que auxiliam no upgrade de personagens e armas, e o token MCM, que é o toque principal do jogo. 70% do token recebido no modo PVP em recompensas pode ser sacado e é tradeável, tá? E transferível. Já 30% é recebido no modo PVP pode ser utilizado dentro do jogo ou no marketplace para compra de itens que não estão sendo vendidos por outros players. Então essa decisão de travar uma parte é para estimular o player melhorar seus personagens e armas, o que influencia diretamente nas vitórias. Então, ou seja, é para manter um equilíbrio de investimento no jogo, né? Então, aqui na minha opinião também Tá legal, tá tranquilo, tá? Essa ideia deles E também terá aqui o PVP Arena, beleza? E aqui uma parte muito importante pra gente ver Roadmap Então, cara, a gente tava aqui em janeiro Teve site início da venda privada E agora também em fevereiro Vai estar tá chegando o Marketplace E a venda dos NFTs em BUSD por whitelist E em março agora Venda de NFTs armas em BUSD por whitelist Mais auditoria Venda dos NFTs personagens em BUSD por whitelist Venda de NFT arma em BUSD por whitelist E a venda pública mas a -venda, mais a pré-venda mais ST 5%. Ou seja, galera, ainda tá pra chegar agora esse projeto. Por isso que eu tô trazendo o um vídeo pra vocês, pra você poder pegar uma oportunidade aí no começo, tá bom? Tem muitos jogos de NFT de sucesso que a galera perdeu o time. O jogo depois que explode é difícil de entrar, cara. É legal você entrar no começo, aproveitar e surfar o hype do projeto. Então eu acredito sim no projeto. Tô esperando aqui. Então você aqui no site, por exemplo, você vai clicar em play, mano? Olha só, espera um pouco ainda não lançamos o jogo. Mas não se preocupe, em breve você poderá explorar a... Wihem, eu acho que é assim que fala. Olha só que legal, tem até um botão aqui, mano, pra deficiente, cara, isso aqui é legal, viu? É um detalhezinho legal aqui do jogo, viu? E pra fechar, dei uma olhadinha nas redes sociais do projeto, como eu falei, o projeto ainda tá no início, tá? Mas achei legal, por exemplo, aqui no Instagram, eles mostram um pouquinho do desenvolvimento do jogo, tá? Isso eu achei legal, cara, é diferente e, e mano, igual eu falei, eu acredito que é um projeto BR, pelo que eu tava vendo, acho legal a gente ver a indústria brasileira desenvolvendo, cara, acho muito bacana, só que legal, todo o desenrolar aqui do personagem, mano, é, é legal, eu gosto de apoiar o cenário, tá e, por exemplo, aqui o Telegram deles tem bastante gente, tá? Já tem 4 mil membros, 356 online. Então, vou deixar também aí pra vocês, tá? É em português, beleza? Então, todos os links necessários pra você ver mais sobre o projeto estão na descrição, certo? E é isso, galera. Resumão, o projeto tá no início. É um projeto aí pra você aproveitar o início dele. E eu tô de olho, eu vou estar tá entrando nesse projeto, porque eu acredito. Logicamente, vai sair mais detalhes pra gente ver tudo certinho. Posso depois, talvez, trazer mais um vídeo pra vocês com mais detalhes do projeto. Mas de início é isso. Tá o vídeo de hoje. Fica de olho nas redes sociais vai estar tudo na descrição, fica de olho nesse projeto dá uma olhada mais a fundo se você se interessou porque eu acho que é promissor mas agora basta você fazer a sua análise, beleza? e é isso galera, vamos esperar e tamo junto vou ficando por aqui, até o próximo vídeo valeu!